Nunca no. E, aí, rapaziada, suave que eu é certinho, trazendo mais um vídeo pro canal, Ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos que saem aqui do canal. Se você for novo aqui nesse vídeo, mano, se inscreve mesmo que eu garanto que você vai curtir o conteúdo que tá saindo aqui para vocês. Beleza, galera? Vamos aqui para fazer esse videozinho aqui no Fabotan, no servidor 10.2. Se você quiser entrar, o link tá na descrição. Me segue nas redes sociais. Hoje eu venho trazer um vídeo aqui para vocês mostrando a minha conta. Como que ela tá de FC? quantos que ela tá de atributo? Até que enfim pegou 2 kk de FC. Aleluia! A última live que eu fiz eu tentei pegar 2kk, não deu muito certo, mas. Enfim, vamos aqui pra mostrar a conta. Se vocês curtirem, não se esquece de deixar o like. Basicamente a conta tá com mais 12 no diárias, Pirurito, Gold também. Roupa Gold, Chapéu Gold. E com Subliminar 2 no Chapéu e na Roupa. Subliminar 2,5 aqui no Pirurito. Então, era mais de atributo, tá com 3k e 600 de ataque. 3k de defesa, quais foram 3k, falta atividade. 87k de vida. 335 de físico dano físico né <risos> e o treino mano, treino tem de upar esse treino aí, pra pegar um FCzinho vou colocar isso aqui tô gravando aqui de madrugada no Fabotank, tem tá uma negada me zoando aqui fazendo graça comigo por causa do último vídeo muitos comentários engraçados, quem não viu, mano, vai lá assistir porque tá muito legal foi o único vídeo assim que eu vi muitos comentários das pessoas, na moral Deu comentário aqui, ó. muita gente querendo que eu trago mais vídeozinho da estilo aqui Dependendo de quantos likes tiver aí nos vídeos, ver que frequência quer ver de likes tá boa, visualizações. Eu trago aí pra vocês, só depende de vocês basicamente. Preciso comprar um Epic, mano, pra mim pegar muito FC aqui, galera. Quem estiver vendendo aí no servidor, se quiser entrar da PM. Eu tô trazendo vídeo aqui todo dia, mano. Tô bem animado, na moral. O canal. E é isso aí, né? Vamos aqui gravar os videozinhos Pegar FC de boa. O plano nas práticas aqui, né, como tá mostrando a conta pra vocês, é tá full 30 aqui, né O ataque mágico, resistência mágica, tá quase vindo 1 tá 28, a resistência mágica, o ataque mágico 26 E o resto do full 30 nas práticas Prática espiritual, vamos upar aqui pra ver Tá full 14 basicamente, né, quase full 14 17 Vou colocar aqui no metal também Mano, esse aqui gasta FC, na moral. FC não, gasta cupom, a verdade. Tô meio bugado, né, madrugada. Tô focado fazendo vídeo. Mas aqui é no naipe, né. Fazendo vídeo porque compensa, mano. A galera tá curtindo. Tô vendo que o apoio de vocês tá muito legal. Muito obrigado por quem assiste até o final e deixa o like. E galera, aí, as pernas estão assim. O totem ainda tá 27, né, mano? Tem de upar esse totem, na melhoria aqui, ó. E assim eu vou upando meu totem, tá ligado? Só com melhoria aqui, ó. Eu não tô fazendo CF. Quem tiver uma continha aqui quiser upar, galera, é só da PM que eu deixo você ficar upando aqui na continha pegando alguns itens pra me trazer evolução aqui no canal. Que eu tô focado em dois servidores e é meio difícil abrir dois de aqui, fica travando já. Mas enfim, Fugura. Não tem nada ativado, pra vocês terem noção A única coisa que tá ativada é isso aqui, ó Notável Esse cara é cureteiro. Vou fazer um pvp aqui pro vídeo não ficar pititinho, beleza, galera? Acho que eu vou fazer uma instância ver de pvp pvp eu não vou trobar ninguém, só boot mesmo Daí eu vou fazer uma instância Acho que é a negada que tá jogando Mas deixa eu ver que hora que é 3 horas, mano, na moral, também é caí disso Mas tá a negada ainda que é viciada, né? Vou ir na arena do guerreiro herói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 I'm the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 Mas basicamente é isso o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Decidi fazer esse videozinho aqui Mostrando a minha conta Porque muita gente tava perguntando como que minha conta tava aqui no servidor eu decidi fazer esse vídeo né Tem algumas coisinhas aqui né mano Na minha conta e basicamente é isso né galera, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal se for novo, tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, já divulga o vídeo e se inscreve no canal e ativa aquele sininho, não se esquece de comentar porque isso é muito importante para mim saber quem tá inscrito no canal, quem tá comentando e sempre tudo no coraçãozinho nos comentários, então comenta aí porque eu gosto de ver os comentários de madrugada, pelo celular, daí responder vocês, demorou? Mano, não se esquece link do servidor na descrição, redes sociais também, Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço do seu tio e falou!